A Justiça do Trabalho em Mato Grosso alcançou o segundo maior índice de conciliação entre os 83 tribunais do país. O relatório Justiça em Números 2019, do Conselho Nacional de Justiça, também constatou que a Justiça do Trabalho no Brasil é a que mais tem processos resolvidos por acordos. O projeto social Geração Saúde, que promove atividades físicas e de qualidade de vida para idosos em Alto Araguaia, Recebeu 100 camisetas e 320 itens esportivos. Os materiais foram adquiridos com recursos de uma indenização de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, o MPT, e julgada pela Vara do Trabalho na cidade. Uma ligação de 15 minutos realizada durante a audiência na vara do trabalho de Barra do Garças garantiu um acordo que colocou fim a uma disputa judicial de dois anos entre um ex-empregado e uma empresa de engenharia de telecomunicações. Seria uma audiência normal, porém o juiz Adriano Romero ligou para a advogada principal da empresa. Ela fez uma proposta que foi aceita prontamente pelo trabalhador.